Saudações, queridos e queridas. Aqui quem fala é Vinícius Enerti, professor de Nadi Yoga do Espaço Nadi. Estou aqui para falar sobre uma pesquisa recente que mostrou que a meditação pode mudar o cérebro de pessoas comuns e potencialmente melhorar a saúde, além de reduzir o estresse. O estudo foi publicado agora em julho de 2016 na Biological Psychiatry Journal, pelo pesquisador G. David Creswell e seus colaboradores lá no Departamento de Psicologia e Centro de Bases Neurais e Cognição da Universidade Carnegie Mellon, lá na Pensilvânia. Os pesquisadores levantaram que alguns experimentos anteriores sobre meditação apresentavam uma dificuldade metodológica devido ao efeito placebo. Assim, nesse experimento foram recrutados 35 homens e mulheres que estavam desempregados à procura de trabalho e eles apresentavam estresse considerável. Foram coletadas amostras de sangue dos participantes e feitas varreduras no cérebro. Para o grupo experimental foi ensinada um tipo específico de meditação, a Mindfulness, e para o um outro grupo, que é o Grupo Controle, foi ensinada uma meditação falsa, em que apenas oferecia um relaxamento e distração das preocupações e do estresse. Ao final de três dias, os integrantes dos dois grupos relataram sentirem-se mais revigorados e capazes de suportar o estresse do desemprego. Contudo, o escaneamento cerebral mostrou diferenças naqueles que treinaram a modalidade de meditação autêntica. Neles, havia mais atividade no setores de seus cérebros que processam as reações relacionadas ao estresse e outras áreas relacionadas com foco e a calma. O mais interessante é que quatro meses depois desse experimento, o grupo experimental que praticou a meditação autêntica foi avaliado novamente e apresentaram no seu sangue níveis baixos de um marcador de estresse e de inflamação. Os pesquisadores supõem que essas mudanças no cérebro a partir da meditação foram responsáveis para contribuir com a redução dessas inflamações, mas eles ainda não identificaram o mecanismo que determina isso. Interessante, né? Então aproveite e medite mais.